Bom dia pessoal, sou eu Alessandro, agente credenciado da Rede Seu Coin A Rede Selcoin tá de cara nova pessoal. Bom dia pessoal, sou eu Alessandro, agente da Rede Selcoin. A Rede Selcoin tá com novidade pessoal. Temos serviços disponíveis, novos serviços para fazer. Ó. Serviço de qualidade pela Seu coin Ela trabalha com todo esse serviço: ó, pagamento de conta, pagamento de sem fatura, recebimento de depósito, recarga de celular. Ele trabalha com todos esses serviços, recarga fixo, jogos e jogos de conteúdo, TV pré-pago. Ele trabalha com todos esses serviços, pessoal. Consulta veicular, passagem de ônibus, revenda Galaxy P, ó, que é o sistema anti-fraude. Revenda Galaxy P, ó, sistema que é anti-fraude, é para você poder trabalhar. Ó. Só para quem é a gente menos credenciado Esse é o Galaxy Pay Esse ele, ele Trabalha com sistema de pagamento antifraude Tem passagem aérea, telecena Sorteio Tem empréstimo E tem outros produtos, ó Tem Chips de celular, ó No momento, ó, Os produtos disponíveis, ó. É o Team chip da... 4G, ó. Team chip 4G, ó. Da Team. São os produtos disponíveis que tem pra, pra poder trabalhar, ó. E tem esse produto novo que chegou, pessoal. Esse pro, disponível ó, pela rede SeuCoin, ó. Os aparelhos, ó. Receptora da da Claro, são os produtos novo que chegou pessoal, que é da Claro, é o receptor completo da Claro, mas só pode trabalhar quem é a gente mesmo, que pode trabalhar, a gente é autorizado, é credenciado, são receptora da TV pré-pago da Claro. Tem o digital <risos> Tem o digital e tem o HDTV Ele aqui ali é completo, ó Ele é pré-pago, você pode escolher pré-pago Não paga a mensalidade Você mesmo pode instalar Você pode utilizar na sua casa Tem que ter uma antena Ele só funciona com antena São os produtos disponíveis, ó receptor da claro receptor tv pré-paga da claro ó. ele está disponível para poder trabalhar para poder vender para poder se o cliente quer comprar ou não tem que perguntar para o cliente por tá disponível ó. aí tem o preço vai tem que pagar o preço está disponível eu não sei quanto que o, que o vendedor está vendendo Mas é o produto que está disponível Pela Claro, ó A gente é autorizada da Claro, ó Produto disponível É stream, seus canais favoritos É o melhor do conteúdo Tudo junto e conectado Sem ponto fixo, sem fidelidade Sem taxa de cancelamento E você mesmo instala Você ainda escolhe seus apps E conteúdos canais favoritos Isso aqui ó, é oferecido pela rede Seuconha. Isso aqui, ó é tudo autorizado pessoal são os serviços disponíveis que pode fazer ó todo serviço disponível todo serviço disponível ó. tem outros serviços aqui também ó segunda via de boleto você pode escolher ó qual empresa que você quer a segunda via de boleto da Avon Banco do Brasil Banco do Nordeste Bradesco Caixa Fies. Caixa, habilitação, Caixa Minha Casa Minha Vida, DAS, Santander, outros bancos, Boticário, Natura, jequiti da Honda. Você pode escolher, qual é a fatura de, que está precisando, você pode escolher. Se a pessoa perdeu, você pode tirar uma segunda via, a primeira via. Que são todos os serviços disponíveis pela operadora Chip de celular Você pode trabalhar com chip Pode pedir a quantidade que você quiser Limitada até 300 unidades ó, por mês ó. Você pode pedir até 300 unidades No momento só tem a TIM disponível Você pode escolher a quantidade que você quiser são todos nossos serviços disponíveis pessoal a gente pode trabalhar isso varia depende do, do, do, do agente pode trabalhar com venda de passagem aérea a venda de passagem aérea pode parcelar no boleto sem consulta SPC e serasa é sem consulta a passagem aérea, ó, pacote de viagens. É sem consulta. Nesse PC será, tem que pagar a entrada e, e o pagamento é no boleto. Parcelamento é no boleto. A gente pode escolher, ó. Origem. Pode escolher a viagem. Se você quiser para Lisboa, Ó, pra Lisboa. tá Portugal. você pode escolher, ó. A partir, ó. De 4.520 reais. E até duas vezes no boleto, pessoal. Aqui, ó. Tem light plus e top. Aí, for se comprar. Ó, selecionar a tarifa. A partir de R$4.520 reais com uma bagagem de mão até 10 kg por passageiro. É 4.520. Bagagem para despacho passageiro é mais uma mala de 23 kg, é 92 centavos que foi duas malas 23 kg, é 5 r$ é uma bagagem de mão até de 10 aqui ó sem consulta aos IPC e Serasa primeiro boleto por dia 31 do 12 sem entrada esse aqui é sem entrada dia 30 do 12 tem que pagar a entrada esse aqui tem que pagar a entrada é de 31 do 12 2022 só que é, é duas prestações o segundo boleto é por dia 31 do, do 2023 tem que cadastrar o nome Completo Aqui ó Política de privacidade ó. Aqui tem a, a política de privacidade Da rede Aqui ó, dados do comprador Nome, sobrenome E-mail Data de nascimento CPF, RG Sexo ó, da pessoa, O sexo da pessoa ó, Celular, possui o whatsapp CEP, endereço, tudo anotado aqui pessoal. Seguindo o protocolo de segurança, pessoal. Seguindo o protocolo de segurança, nome da pessoa, sobrenome, aqui ó. Tudo aqui é anotado pessoal, tudo registrado ó. pelos agentes. Isso aqui eles têm segurança até no chat pessoal. Aqui é o modo de escolher para comprar a passagem aérea pessoal pela rede. Seguindo o protocolo de segurança, pessoal. É só para quem é a gente mesmo. Autorizado. Você pode estar escolhendo para outros lugares também, ó. Pode escolher, pessoal Qual serviço que você quer usar, entendeu? Só para quem é gente autorizado, já Aqui é tudo anotado, pessoal A venda, tudo anotado, ó Tem as notificações, ó Aqui, ó o serviço que é disponibilizado, ó Disponível, ó Todas as vendas que você fez aqui, ó É tudo anotado aqui, pessoal Tá tudo anotado no protocolo é tudo anotado no computador, ó Tudo anotado, ó Todo serviço é anotado, pessoal Toda a venda Todo pagamento aqui é anotado, ó a, o, a, o pagamento e venda, ó de, de 11 de 2022, tá tudo aqui, ó Anotado, ó Bonificação, tá tudo aqui anotado, ó A venda de dezembro, tá tudo anotado aqui, ó tudo anotado, tudo a venda, tudo anotado pessoal, tudo certinho, de acordo com com a gente, de de acordo com o serviço que é disponível pelo agente, pela rede. Tudo anotado, ó, relatório ó, de todas as vendas, ó, desempenho, ó desempenho, histórico.